Vinheta de abertura TV Minicom Apresentadora, Andréia Xavier Cada município tem sua própria lei Mas isso acaba atrasando a implantação de infraestrutura Veja o que está sendo feito para mudar esse quadro na reportagem de Renata Maia As novas tecnologias invadiram a vida dos brasileiros No ano passado, o tráfego de dados em tablets aumentou 216% Expansão também no caso dos smartphones Dessa vez, de 109% no tráfego de dados Mas esse crescimento só é possível com a melhora na infraestrutura de telecomunicações Nós achamos que a aceleração da implantação da infraestrutura Ministro das é Comunicações, Paulo Bernardo É por isso que o Congresso Nacional discute a Lei de Antenas Os parlamentares debatem as condições para unificar em uma só legislação as regras que vão permitir uma instalação mais rápida de torres de celular em diferentes cidades brasileiras. A medida é necessária para organizar o quadro de normas que existe hoje. Atualmente, há cerca de 250 leis diferentes sobre o assunto em todo o país. Para se ter uma ideia, em alguns municípios, a licença para instalar a antena só sai após sete etapas, o que dura quase um ano e meio. Com a nova lei, o Governo quer reduzir esse prazo para 60 dias. O que o Ministério das Comunicações quer é melhorar as condições para que as antenas sejam instaladas, preservando o interesse de cada cidade. Esse projeto, na nossa opinião, tem uma vantagem muito grande porque ele harmoniza a legislação sobre a instalação de infraestrutura de telecomunicações no Brasil, acelera a implantação e também dá um tratamento isonômico em relação ao direito de passagem. O projeto veio do Senado e agora tramita em uma comissão especial da Câmara. Vinheta de Cerramento TV Minicom.